Diálogo e responsabilidade são as marcas que estamos fazendo no Brasil e serão necessariamente as marcas da nossa presidência. Seguiremos trabalhando cada vez mais por regras comuns que facilitem a vida dos nossos cidadãos.